Olá Família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal, tá? Hoje nós vamos fazer a nossa análise diária, tá? E rever a análise anterior. Na análise anterior, pessoal, ontem nós falamos que acreditaríamos apenas em cenários de venda e eu expliquei bem claro para vocês que a gente já estava numa forte região vendedora. Mesmo que acontecesse um forte movimento de alta, teria sim uma grande chance de ter um recuo. Até porque a gente já está buscando novas máximas né desde que houve esse rompimento aqui no 54 80 mais ou menos nessa base aqui que era um ponto de resistência 54 90 tá falei ontem no vídeo de ontem de análise quem viu viu sobre esse ponto de resistência tá que era esse ponto de suporte mas que ele virou resistência tá sempre tentando mostrar para vocês a sensibilidade do mercado tá pessoal ontem pessoal eu de forma objetiva olhando de vista pelo setup operacional ontem o mercado ele abriu no 52,35 fez máxima no 55,89 que eu falei para vocês que eu queria que o mercado abrisse acima de 55,20 ele abriu no 55,32 falei ontem também se você ver o vídeo que uma máxima de mais ou menos ali no 55,90 ele fechou um ponto abaixo 55,89 é, a mínima no 55,14 né e o fechamento foi no 55,25, nos dando aqui 7,5 pontos de ganho, tá? O mercado chegou aí contra, sim, chegou aí contra a nossa operação, mas depois ele acabou fechando a favor. Então, se a gente bota aqui no 55,32, 55,325, né? No caso aqui, que seria um short, 55,325, e a saída, eu vou tirar isso aqui, tá, pessoal? E a saída aqui no 55,30, né? Foi, ah, 55, não, 55 25, né? 55, 25, que a gente tem que olhar no time diário, só Quando eu boto aqui no time diário, ó, para essa vela aqui, ó, 55, 25, close, tá ali, ó, um Czinho aqui, que é o close. 55, 25. então eu vou pelos dados que tá ali, tá? 55, 25. foi 7,5 pontos, foi um ganho muito pequeno, né, a, a, a gente vai colocar aqui como o menor lucro, né, que é 75 reais até o momento. Tá? E não mudou muito os dados ali A única diferença é que agora nós temos 8 operações né? Então o total de operações foram 8 Então o número de gains foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 gains né? 6 gains e 2 derrotas 75% de acerto E os dados estão muito positivos aqui né? Como vocês podem perceber Então aqui já não é mais no E24 Aqui é no E26 né? Ou seja, se a gente vai segurando a operação de compra Seria 2,5% com operacional já foi mais de 196 pontos. Gente, são 196 pontos do dia 30 para cá. Tá, pessoal? Então, quando eu falo que operar dólar de forma objetiva é lucrativa, as pessoas não acreditam. Tá? As pessoas não acreditam. Mas eu consigo mostrar para vocês na prática, na prática, fazendo day trade. Tá, pessoal? E sempre com aquele objetivo que eu sempre falo para vocês. Entrando na abertura, saindo no final. Só que, Jonathan, é possível melhorar esse resultado? Muito, muito. Vocês sabem, vocês já me viram operando ao vivo. É muito possível operar esse resultado quando você já pega a sensibilidade do operacional e você começa a entrar nos pontos corretos, tá? Aqui no operacional, eu tô, estou tô mostrando ele para vocês de forma crua, mas aqui, ó, por exemplo, aqui é um ponto de suporte, não é um ponto para venda, tá? Mas como eu só estou mostrando o operacional objetivo, tal, etc., é... é é importante que vocês tenham a sua a própria interpretação. E aquilo que eu sempre falo, quanto mais alto a gente vender, mais lucro a gente vai ter. Ou seja, aqui na abertura que a gente vendeu aqui no 55,32, até o fechamento foi fosse 55,25, 55,25, 55,30, alguma coisa assim, pô, são 7 pontos ou 0 a 0, não importa. Mas o mercado fechou positivo. Mas se a gente vendesse em ponto de resistência, por exemplo, pô, aí já teria um ponto de gain, a perda seria diminuída, ou seja, utilizando um operacional objetivo e utilizando uma pequena análise com o auxílio da análise técnica para você encontrar um ponto de resistência importante, um ponto de exaustão importante. Cara, você vai diminuir, vai diminuir bastante mesmo. Bastante mesmo, eu falo por experiência própria, diminuir bastante o risco e aumentar drasticamente o retorno. Pessoal, sério, por exemplo, quando eu operava assim, eu tinha meio que um para um e meio de ganho, sei lá sei lá, tem alguns momentos que eu perdia 50 pontos no dólar, e chegava no outro dia, sei lá, ganhava 70, 100 pontos no dólar, 140 pontos no dólar, como já ganhei diversas vezes aqui com vocês, tem uma vez que eu fiz 160 pontos no dólar, no dia, no dia, pegando todo o movimento, pessoal, todo o movimento, operando ao vivo, pessoal, não é só pegando printzinho de tela, não, é, é ao vivo ali com vocês aí do grupo, entendeu? Então já teve esses dias, então... O que fez eu ter esses resultados é a sensibilidade em relação a qual vai ser o movimento mais forte do dia, pela minha sensibilidade. Claro que uma notícia pode mudar tudo isso, óbvio, mas eu vou estar ali preparado para aquele momento, tá? para sair da posição e etc. Mas, para mim, pessoal, eu, eu sempre levo em consideração isso. Quanto mais alto eu vender, se o meu operacional fala que o dia de venda, quanto mais alto eu vender, menos risco eu vou ter e mais ganho eu vou ter. Ponto, ponto. Se eu vender na abertura, aí vai ser o risco retorno padrão do operacional, tá pessoal? Aquele famoso risco retorno padrão do operacional, vai ser aquele nível de gain padrão do operacional e eu vou passar por essas oscilações aqui, ó. Essas oscilações, essas oscilações, né? Esses dados aqui são desde 2016 e eu vou passar simplesmente para essa oscilação. Vou passar por esses resultados aqui, que no caso as operações de compra teve 55% e as de venda 54%. Então eu vou errar aí 45% das vezes e é isso. Só que com a experiência do mercado, com a acessibilidade, eu consigo aumentar minha taxa de acerto, diminuir o meu risco e aumentar meu lucro. Aumentar meu lucro obtendo mais calma, claro, ou seja, deixando a operação ir ao meu favor. E, e diminuir meu risco porque eu vou vender mais alto ou comprar mais baixo. Ou seja, eu vou comprar mais barato e vender mais caro. Então, por isso o meu risco vai ser diminuído. Pensa comigo: se você compra uma água a R$10,00 e você vende a 20, você tem um upside, né, de lucro, e também tem o seu downside. Se você pega essa água e comprar 5, pô, você seu upside aumentou, entendeu? E o seu custo, ele tá muito menor, ele, ele na outra ocasião tava 10, e agora tá 5. Ou seja, você diminuiu ainda mais o seu risco, você diminuiu o seu risco em 50%. Então, só, só para dar um exemplo assim, bobo, usei um, uma coisa aleatória, sabe pessoal, uma coisa aleatória. Então, é basicamente isso, pessoal. Você tem que primeiro entender para onde o mercado vai, ter a sensibilidade e depois você vai para aquela parte de suporte e resistência, trabalhar com reversão de mercado, análise técnica, tape reading, o que você achar, o perfil que você tiver. Igual um brother mesmo que estava falando sobre o, a teoria do Wyckoff tal, etc. Meu, cada um tem o seu perfil. Só que primeiro você tem que ir pra base. Você tem que pegar a interpretação do mercado e, e saber operar o movimento do mercado. Gente, day trade já diz tudo. Abrir uma operação no dia e fechar no mesmo dia. Quanto mais, quanto mais você conseguir aproveitar esse dia, melhor. Não fica nessa de, ai, ah, entrei cinco minutos no mercado e acabou o meu dia. Gente, não existe isso, pessoal. Pessoal, não existe almoço grátis, não existe ganhar dinheiro fácil. Não existe, pessoal. Se fosse esse negócio de ganhar dinheiro fácil, a gente ficava rico e acabou, tá ligado? Só que não é isso, quem, quem fica rico nessas coisas aí, com facilidade, é só quem vende curso, quem fica fazendo essas coisas. Aí o cara fica rico aí, tá ligado? Iludindo vocês. Só que quem opera sabe que não é assim, não é assim, sabe? Não é assim, você não vai ficar rico. Assim, a chance de ficar rico é muito baixa, muito baixa mesmo, sendo bem sincero, muito baixa mesmo. Porque você tem que ser muito bom... Você tem que ter capital, você tem que ter emocional. São muitos fatores que fazem com que o cara tenha uma performance acima da média. Entendeu? Eu conheço pessoas que tiveram essa performance, se desenvolveram, mas não é algo que é consistente. Ou seja, você não vai ganhar muito dinheiro, fica ganhando sempre muito dinheiro. Você vai ter suas épocas de alto e baixo. Ganhou muito, mas vai chegar um momento que você vai perder muito também. Entendeu? Então vai ser nesse alto e baixo até você alcançar a sua a sua liberdade vamos dizer assim e, e migrar né que é o que mais acontece a galera faz uma grana pesada no day trade depois migra pro swing trade migra pro position trade migra migra para trabalhar sei lá é, só com portfólio mesmo um um, um portfólio bacana migra para renda fixa vai empreender é sempre assim pessoal ninguém fica só no day trade para ganhar dinheiro quem eu conheço que ganha dinheiro de verdade não faz isso tá beleza e vamos lá para análise de hoje. Tá? A análise de hoje, meu, o negócio tá tenso, mano. O negócio tá tenso, mano. Se a gente olhar aqui o fechamento de ontem, pessoal. É, o fechamento de ontem aqui, pô, foi feio, pô. Tanto de ontem quanto de ontem. Eu tô, eu tô olhando aqui o gráfico, pessoal, parece que está tá parecendo ser a mesma coisa de ontem. Tá parecendo ser a mesma coisa de ontem, pessoal. Então, quando eu puxo aqui para um cenário um pouco mais para baixo, pessoal. Deixa eu pegar aqui. É, opa... Uh, uh, uh um pouco mais para baixo aqui, é, deixa eu botar aqui, tan, tan, tan. pronto, vou botar um pouco mais para baixo aqui, o que que eu acredito? Eu acredito em cenário de venda pessoal, olha essa queda, só que eu só acredito no cenário da venda, se ele abrir pelo menos abaixo dos 55,25, ou oh, um cenário de compra pessoal, perdão, se ele abrir abaixo dos 55,25, o mercado já abriu, eu sei que já abriu, vou olhar aqui no, no profit, tá? Mas como eu tô gravando o vídeo depois, eu peço perdão a vocês. 5525, aí eu acredito no sinal de compra pro dia todo. Pra mim é assim, tá? Pra mim é assim. Nossa, pessoal, onde ele abriu aqui? 5583. Esse é o meu sinal de compra. Pra mim aqui já é um ótimo ponto de compra e vamos ver até amanhã, tá? Lembrando que eu não tenho, eu não fiz a assinatura do pro, do do como é que se diz? do Envio, então tá com 15 minutos de atraso tá pessoal mas pra mim tanto faz eu sou aquele cara que pega a posição e segura até o final do dia vocês me conhecem pessoal vocês me conhecem tá deixa eu olhar aqui no profit aqui só um minuto deixa eu desligar aqui o meu a minha no processador né só pra gente ver aqui tá deixa eu ver aqui a que ponto o índice abriu tá porque o gap foi muito grande pessoal deixa eu abrir aqui o profit só um minuto tá pessoal Vamos deixar o vídeo rolando aqui. pô. Eu não pulo o vídeo, não. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Adianta, ah, porque você não assina o trading vivo? Para quê? vou assinar? Para quê? para ter só um replay de mercado? Para que merda? Eu quero replay de mercado, pessoal. Ai meu Deus do céu! Eu quero saber ao vivo. Eu quero o um mercado ao vivo. Olha aí, mercado bolsa já tá 115 mil pontos. Pô. 115 mil pontos, entendeu? Gap forte, gap forte. Acredito em dólar para cima hoje, tá? Dólar para cima, 40 pontos de gain ou 100 pontos de gain. E é isso, quanto mais baixo eu vender, melhor. Esse ponto aqui é um ponto ideal para mim, aquele 55,90 que eu já falei pra vocês diversas vezes, tá? Ah, de onde se ele vim para média? Eu já falei pra vocês há um tempo atrás, estou falando aqui há vários dias, que ele está querendo vir corrigir média, e é isso. As médias estão apontando para cima? Estão. Mas a de 20, a de 20 já está apontando para baixo, e a de 200 está apontando para cima ainda, mas se ele vai chegar lá e romper para baixo, eu não sei. Mas que aqui o 55,50 é a zona dele? É a zona dele. É a zona justa, no momento. Se próximo mês ou do outro o dólar vai a 6 reais, não tem como eu adivinhar. Mas se continuar essa alta de inflação, etc, juros for a 8,25 até o final do ano, a gente já sabe que isso aí não é novidade para ninguém. Ok? Tamo junto, valeu! Só vou editar aqui, tá, pessoal? Só vou editar aqui e botar aqui, ó. É. Comprar. Comprar. E amanhã a gente vê. Tamo junto.